E atenção, atenção, interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Em Birigui, um caminhão que transportava produtos químicos perdeu o freio e acabou tombando ao entrar na ponte que passa sobre o rio Tietê. Quase 100% da carga do caminhão vazou para o rio. Neste momento, uma imensa mancha venenosa caminha em direção às cidades próximas, que devem tomar providências urgentes para minimizar os efeitos deste desastre ambiental. A história do rio Tietê é curiosa desde o início, ou melhor, desde a nascente. A maioria dos rios corre para o mar, mas o Tietê faz o caminho inverso. Com 1.150 km de extensão, ele nasce no município paulista de Salesópolis, a menos de 22 km do mar. Mas como ele não consegue vencer as montanhas em direção ao litoral, corre na direção contrária, rumo ao interior do estado, atravessando a região metropolitana de São Paulo até desaguar no rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O rio Tietê tem sido importante desde a época dos Bandeirantes, que desbravaram o interior do estado de São Paulo e fundaram muitas cidades ao longo de suas margens. Além do significado histórico, o rio possui hoje várias barragens para a produção de energia elétrica e é navegável a partir da cidade de Conchas até sua Foz. Pouca gente sabe ou sequer imagina, mas o trecho do rio Tietê que banha a região metropolitana da cidade de São Paulo já foi local de lazer, onde era possível até praticar esportes. Alô, Zeca? Ô oh, Zeca, você soube do caminhão que caiu lá em Birigui? E a mancha venenosa no Tietê? Pois é, tá vindo pra cá, pra Andradina. Como é que eu vou fazer com meus milhos? Vou aguar o milharal com água envenenada? Oh, eu tô te ligando porque eu preciso de uma solução. Eu tô sabendo do acidente, sim. Eu já te adianto que a gente pode instalar um filtro no seu reservatório de água e a tal da mancha não vai dar dor de cabeça nenhuma pro senhor. É, em duas semanas tá tudo resolvido. Duas semanas? Mas não é muito tempo. E se a mancha chegar aqui antes? Calma, seu Martins. A gente pode calcular o tempo que a mancha vai levar para chegar aí em Andradina. De que jeito? Eu vou lá para Birigui e ficar marcando a velocidade dela? Ó, digamos que eu tenho um método mais fácil para descobrir isso: um método matemático. Matemático? Mas eu mexo com milho, Zeca. O que a matemática tem com isso? Tem. Tem que ela vai ajudar o senhor a resolver o seu problema. Com a matemática, o senhor vai poder saber quanto tempo a mancha vai levar para sair de Birigui e chegar em Andradina. E também de que tamanho a mancha vai estar quando ela chegar aí. Hum, isso é bom. Assim, quem sabe, a gente consegue diminuir um pouco o estrago, né? É isso aí. Então, primeiro, vamos ver no mapa quais são os municípios que estão entre Birigui e Andradina e que são banhados pelo rio Tietê. E se eu de cor? Depois de Birigui, vem Araçatuba, Santo Antônio do Aracanguá, Sul de Menux, Pereira Barreto e aí Andradina. Correto, seu Martins. Agora vamos dividir o rio em trechos que correspondem a esses municípios que o senhor falou. A é o ponto inicial da mancha, ou seja, Birigui, e F é Andradina. Tá certo. E agora? Agora temos que verificar quanto tempo a mancha demora para percorrer cada um desses trechos. Começando por A, claro. Vamos determinar o tempo em semanas. A gente vai ver trecho por trecho? Exatamente. No trecho A, que é o ponto inicial da mancha. Para a gente saber qual será a quantidade de poluente daqui a uma semana, levamos em conta... O tanto de poluente que existe lá hoje, mais o tanto que a cidade A joga nesse trecho do rio, menos a quantidade de poluente que o rio leva embora para o próximo trecho. E menos o que se degrada nesse trecho. Quer dizer, então, que o rio leva a mancha de trecho a trecho, de A para B e de B para C e assim por diante. Mas como é que acontece a degradação do poluente no rio? Olha, é como se parte dos poluentes se dissolvesse na água pela ação do movimento do rio, da luz, dos micro-organismos existentes e até de produtos de limpeza existentes no rio. E para o trecho de A para B, como é que a gente faz? Para a gente saber qual será a quantidade de poluente em B daqui a uma semana, temos que levar em conta mais um fator, que é o que vai de A para B. E assim teremos o tanto de poluente que existe lá hoje, mais o que vai de poluentes de A para B, mais o tanto que a cidade B joga no rio, menos a quantidade de poluentes que o rio leva embora para o próximo trecho, e menos também o que se degrada nesse trecho. Agora vamos considerar o trecho de B a C, fazendo as mesmas considerações. A quantidade de poluente que vai ter em C daqui a uma semana é igual ao tanto que veio de B mais o que existe lá hoje, mais o que a cidade C joga no rio, menos o que vai para D e menos o que se degrada. Puxa, a matemática realmente foi de grande ajuda. É, seu Martins, matemática e agricultura não são coisas tão distantes como parecem. Matemática é justamente isso, uma compreensão de raciocínios. Vamos traduzir nosso raciocínio para a notação matemática. Primeiro, revendo o trecho B. Vamos chamar a quantidade de poluente em B daqui a uma semana de Bn mais 1. A quantidade que existe hoje em B de Bn. A quantidade que veio de A para o trecho B é F de AB vezes AN, onde F de AB é a porcentagem de poluente que flui de A para B. E AN é a quantidade que existe hoje em A. Vamos chamar a quantidade de poluentes despejados no rio no trecho B de QB. A quantidade que o rio leva de B para C vamos chamar de FDBC vezes BN onde Fdbc é a porcentagem de poluente que flui de B para C e Bn é a quantidade que existe hoje em B. E vamos chamar a quantidade que se degrada de Bn vezes dB, onde dB é a porcentagem de poluente que naturalmente se degrada no ambiente. Reagrupando os termos, a expressão fica assim. E quer dizer que para todos os trechos a gente pode usar essa mesma anotação? Isso mesmo! E temos uma equação para cada trecho, ou seja, temos um sistema que envolve várias situações. Mas vamos escolher apenas os quatro primeiros trechos para começar. Veja que as quatro equações são todas lineares e as nossas variáveis são AN mais 1, BN mais 1, CN mais 1 e DN mais 1. Repare que a equação relativa a Bn mais 1, por exemplo, não depende do valor de Cn nem de Dn, apenas de An e Bn. Então, para deixar explícitas as relações entre as nossas variáveis, vamos rearranjá-las espacialmente. Isso vai nos ajudar a representar essas equações na forma de matrizes. Agora vamos escrever esse sistema como uma igualdade de vetores. Para tornar ainda um pouco mais explícitas as relações entre as variáveis do nosso sistema, vamos escrever o vetor que vem logo à direita da igualdade, como uma multiplicação de uma matriz por um vetor. Veja que agora o nosso sistema foi decomposto em quatro partes. O vetor com a quantidade de poluentes na semana seguinte em cada trecho do rio, uma matriz com os dados sobre esses trechos, um vetor com as quantidades de poluentes e, finalmente, o vetor com os descartes em cada trecho. Todo o problema que mostramos aqui é, na verdade, uma operação entre matrizes e vetores. Quer dizer, então que se usarmos operações de matrizes e vetores, vamos saber quando a mancha vai chegar aqui em Andadina. Isso mesmo! E também saberemos que tamanho ela terá. Com base nessas informações, podemos determinar qual modelo de filtro de água que o senhor precisa e quanto tempo terá para instalar o equipamento antes que a mancha apareça por aí. Mas a gente não vai fazer as operações? Para isso, precisamos completar o sistema com as equações dos dois últimos trechos. Precisamos também das medições das quantidades envolvidas, tanto de poluição, como dos descartes e degradações em cada momento. E da medida de quantidade de água que flui entre um trecho e outro. Aí sim, seu milharal vai estar a salvo, seu Martins! Puxa! Muito obrigado, Zeca!